Esse é o melhor caminho para se chegar à Lagoa Santa, conhecida por suas águas termais. E ao final do vídeo uma surpresa, um lugar a 3 km de distância em Cacilândia, aonde pernoitamos. paradinha para pegar uma banana aqui na rodovia 362 vamos ver se a gente acha ali uma, uma bananinha, como é que tá, seu Jordão? o mapa o que é que mostra a rodovia 262 KM 305, local que estamos agora lá na frente tem... se tiver bergamota, tá bom Aí estamos aí aqui na banca do seu Adeninho, vamos pegar uma bananinha. Ó. 262, 262. E aqui vai pra, nós vamos para Lagoa Santa. É boa a estrada? É boa. Tá vendo? Tá arrumando tudo a estrada aí, né? É? Queremos então? O governo está andando com o negócio. Ah, que bom, né? Aqui, ó, Vamos levar essa bananinha aqui. E essas vergamotas também, queremos. Uma sacola dessa aqui é a Pocan. Pocan. A caixinha assim, ó, é A grande é 20 a pequena é 15. Como caixinha? Assim embaixo, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, a caixa inteira, assim? Isso. Não aceito devolução do casco você pode levar. <risos> Qual é o casco? É a, a, a casca? <risos> Mas tu bota num saco. Se quiser levar a caixa. Ah, é? Uhum. Tá, então eu vou levar uma caixinha uhum. dessa aí. Tá? Aí. Qual é o KM aqui do... Aqui é o quilômetro? Aqui é 305. Quilômetro? Quilômetro, quilômetro 305 ali da banca. Tudo negociável aí. o trilho do trem, né? Do trilho do trem. A dona. Lucimar. A Lucimar que trabalha aqui junto com é ele, aqui isso. na banquinha, olha só. É fazendo. Faz muito tempo que trabalha aqui? Faz um, Três anos. anos. Três anos? Isso. E vende bem? Tem, você não para a gente pra comprar. É, e esse caminho aqui o pessoal vai para onde? Normalmente? Ah, tá São Paulo. Minas Gerais É, nós vamos para Lagoa Santa, é o caminho Lagoa Santa. Vou por baixo é melhor a rodovia do que por cima? Por baixo Por baixo, né Você já viu a plantação de hibisco? De quê? Hibisco Hibisco, o que é isso? Vamos ver O, o que é que crecerol, plantou? Você faz, dá para fazer geleia, fazer vinagre, conserva uh -huh. Vou te dar uma você, você pesquisa na internet você E você vende aqui também? Eu vou colher ela, vou vendo tudo aí é. Ela é 60 reais o quilo. Bah, hibisco. Hibisco. Que bacana. Deixa eu, deixa eu ver como é que ela é de pertinho. Você aproveita só isso aqui. Vamos ver aqui. Só esse pelinho. Tira a pelinha. Uhum. Daí você pode colocar na água. você tomar, combate colesterol. Ah, aqui já dá para fazer um chá. Já, desmagrecedor. Opa! Hibisco na fonte aqui, hein? Uhum. Então tá. Vamos acertar agora ali. Então Ademir se vira aqui, ó Todas essas hibiscas aqui é. do lado ele plantou Tem que trabalhar, né? É verdade E aí você é, é Mato Grossense ou é de Goiás? Sou Mato Grossense é. Aqui não passa mais trem? Passa Nossa, com esse trem que lindo aqui? Passa Faz um né? Ah, eu me enganei então Porque eu fui bem tranquilo Pensei assim, ah, nem passa trem nesse eu negócio aí O método do governo é apanhar o trem para andar Vamos um ali na frente ali para botar ali Ah. Ele vai melhorar, né? Uhum. Ele tá arrumando. Ó, chegou aí. Só botar ali pra mim. Bonito. Prazer, viu? Valeu, Bom dia tchau. Ah, fica com, tá com ele. Legal, Aproveitar e vai experimentar a ver Essa é a nossa vida na estrada. Passamos pelos locais, conhecemos pessoas, conhecemos o seu cotidiano. As rodovias cruzamos por muitas pessoas legais. A gente vê que a simplicidade está em todas as coisas. Foco no detalhe. Ribas de Rio Pardo. Cruzando por ribas de rio Pardo, logo em seguida a rodovia está interrompida. Estamos em meia-pista aqui agora. E aguardando aqui para fazer a passagem. Né? Segurar a Garzinha, o pessoal bota os cones. Como é que tá a viagem aí seu Oi, Jordão? Vai, tá se lembrou, Ei, cara. seu Jordão, fala! A viagem tá boa! Ah. Mato Grosso do Sul! É. Conhecia Mato Grosso do Sul desse lado aqui, pai? Não, esse aqui eu não sei. Eu passei. Eu. É. eu já fui de Mato Grosso do Sul até Cuiabá. Mas não foi por aqui. Ah, não sabe. Agora nós vamos almoçar. Aqui no restaurante Mutum. ali aí, estão servindo ali. R$ reais por pessoa A Rodo Estamos cruzando pela Cidade de Água Clara A Cidade de Água Clara É como a maioria das cidades que encontramos quando Rodamos nas rodovias federais. Essas rodovias cruzam o centro da cidade e as suas laterais se concentram em todo o comércio. Normalmente, nessas cidades, o controle de velocidade se dá através de quebra-molas ou lombadas e também por redutores de velocidade, que são aqueles, aquelas bolinhas no asfalto. Às vezes tem sinaleiras ou semáforos, como preferir chamar. Faixas de pedestres, então sempre é bom cuidar da velocidade porque cruza muitas pessoas, crianças, carroças e, e também apardais, então também existe o risco de ser multado. Aqui nesta rótula saímos da BR 262 e ingressamos na MS 377. Olha só, esse mato na lateral está muito alto e não tem acostamento para veículos grandes. Então o risco na 377 é de um animal cruzar a faixa e a gente não conseguir ver. Aqui estamos a 52 quilômetros de Inocência. Acabamos de cruzar o rio Sucuri. É, é, no mapa aí, mano. Quantos quilômetros falta para chegar? 178. 178 até Lagoa Santa. Uma curva. Ah? Vamos para que lado aqui? Aqui, vai para a direita. Aqui, para cá. Aqui? aqui. Tá indo. Passamos direto por Inocenso Agora estamos indo rumo a Cacilândia Estamos próximos a Cacilândia E a paisagem mudou agora, né? Estamos a quantos quilômetros de Cacilândia, amor? Olha aqui o passado fazendo corrida com a gente é na frente que... Ali, o que, que é? Uma pomba? 51 quilômetros. 30, é. 51 quilômetros? um quilômetros. Após cruzar a Inocência, pegamos a MS-112 até Cacilândia. O dia está terminando, o sol descendo no horizonte e a gente vê aquele vermelho no no céu assim, é bem bacana, magnífico. Logo a noite pegou mesmo e a gente só com os faróis e a câmera já não está gravando bem. Por isso vamos usar um filtro para poder iluminar e a gente enxergar o tá meio escurinho já aqui, ó. O entorno da do Sul, camicleta. Do quilômetro 196. Tudo meio escuro já chegando próximo a Cacilândia, aquelas luzinhas lá no fundo, sei lá se elas aparecem. Né? 4 km de Cacilândia, vamos passar a noite em Cacilândia e amanhã nós vamos para Lagoa Santa em Goiás, Cacilândia fica aqui em Mato Grosso do Sul. aí. o nome é Cacilândia! A metros. chegando em Cacilândia, né? A noite! Vamos achar um lugarzinho para ficar aqui. Passar a noite em Cassilândia, Mato Grosso do Sul. tem ah, um Jesus Cristo de braços abertos esperando aqui na né? entrada de Cacilândia. de um dia todo dirigindo todos estávamos cansados chegamos em Cacilândia e acabamos por pernoitar no posto Esplanada mas descobrimos que ali próximo a 3 km tinha uma queda d'água muito bonita e fomos lá conhecer fica essa visita para o próximo vídeo do canal Viagem Motorhome Camicleta. Não percam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.